Benefícios para vocês e, consequentemente, benefícios para os seus clientes, né? porque vocês vão aparecer mais. Então, primeira coisa, boost nos anúncios. A questão é, os seus anúncios dentro do mercado, do mercado Shops, eles contabilizam as vendas dentro da conta de vocês do Mercado Livre. Então, contabiliza a quantidade de visualizações, vai contabilizar a quantidade de compras e a receita dessas vendas. Então, isso faz com que as suas vendas potencializem dentro do Mercado Livre também. Então, que é isso aqui que eu estou falando. Todas as vendas da sua loja contam para sua reputação dentro do Mercado Livre e os seus anúncios eles passam a ser vistos até 30% mais dentro do Mercado Livre. Então a gente faz um bom trabalho dentro do Mercado Shops, a gente traz através de redes sociais, de Google, de WhatsApp que a gente tem, de e-mail, marketing que a gente trabalha com os clientes, a gente traz todo o tráfego para o seu site, para não correr risco de ninguém olhar o seu anúncio depois ir para o concorrente e consequentemente você vai ter um destaque no Mercado Livre por conta disso. Aí tem mais um ponto muito importante para a gente falar, que é né, você que está começando ou você que já, já roda, você que quer trabalhar recompra, você que sempre quis, né? você sempre já tem a cultura de jogar o seu comprador novamente para o Mercado Livre, para ele continuar a recompra, você continuar mantendo medalha, continuar acelerando... Desta uhum. forma, faz muito sentido ele ir para o Mercado Shops, porque você entrega para ele a mesma condição comercial, as mesmas uhum. regras, é a mesma conta que você já sabe que ele tem, porque é Mercado Livre, ele já comprou de você no Mercado Livre, então ele já sabe, ele gosta, só que sem o risco de ter um concorrente e ganhando a relevância é, para o seu anúncio. E isso sai Obrigado. em ações fantásticas aí de recorrência e em épocas sazonais que a gente vai dar ideia. Vamos embora.